Novamente, iniciamos mais um Fala Psicólogo, diretamente do 3 Congresso de Psicologia do Cerrado, que está ocorrendo aqui, na cidade de Cuiabá. E eu vou conversar agora com o Thomas, que é um psicólogo que trabalha com a saúde da família, não é isso, Thomas? Sim, trabalho na Estratégia de Saúde da Família. Na Estratégia de Saúde da Família? Isso. E como é esse seu trabalho, o dia a dia dele? Conta pra gente um pouco mais. Então, para contar, assim, essa atuação minha, né, na Estratégia de Saúde da Família, é porque no momento atual eu tô já um ano e meio né, de fazendo residência multiprofissional em Saúde da Família. Então, iniciou, né, foi até a primeira aqui no estado do Mato Grosso, começou na cidade de Rondonópolis, por meio da UFMT, e no qual eu fui selecionado com mais dois psicólogos, mais três farmacêuticos e seis enfermeiros. Então, assim, a minha atuação ela fica em duas unidades básicas de saúde da família. Aí por, por meio da residência, então é por isso que a gente fala, é né? um psicólogo residente. Uma residente porque... São aqueles fazendo... programas de residência Sim. que estão ligados aos programas das universidades, de aperfeiçoamento, é isso? Sim. É... Como se fosse Essa... pós-graduação. Isso, ela é uma, uma modalidade né, de pós-graduação lá do uhum. Censo, que é uma especialização em serviço. Então ela tem uma grande carga horária, né? nessa carga horária tem parte teórica e a parte prática que já é a atuação no serviço. Então essa atuação ela está diretamente ligada também a uma política pública posso concluir dessa forma? Sim, sim, porque ela a residência multiprofissional, né? Ela, ela vem com esse caráter assim de buscar efetivar mais a interdisciplinaridade, também a intersetorialidade, também. Que isso é, é vamos falar o aspecto teórico da da residência nos proporciona argumentos, ferramentas para a gente poder exercer mais esse trabalho interdisciplinar. Então, e isso vem acontecendo na estratégia da saúde da família. Então, o trabalho do psicólogo, junto com o farmacêutico, junto com a equipe de enfermagem, junto com o médico. É desafiador, né? Porque, afinal de contas, assim, trabalhar de modo interdisciplinar, você tem que de certa forma, negociar bem os limites entre cada atuação profissional, né? desenvolver atividades conjuntas, ao mesmo tempo que você explorar a relação com outros colegas né? de outra área, como casa medicina, né? a farmácia. Mas para a população, que é o que de certa forma nós sempre é, nos ocupamos e nos preocupamos também, como que você vê? A população ela consegue entender esse serviço é, multiprofissional, ela consegue compreender a importância dele? Então, é, como você tinha dito anteriormente, é né, um desafio de fazer esse trabalho interdisciplinar, né, uhum. com outras profissões. E, então a gente vem com esse, esse desafio né, de buscar, é, garantir maior assistência integral ao usuário que busca uma unidade de saúde da família. E por meio de algumas ferramentas que a gente utiliza de, vamos supor, de consulta conjunta, de, de efetivação de projeto terapêutico singular para a família, um estudo de caso, visita domiciliar conjunta entre esses profissionais. Então, não, por exemplo, na consulta conjunta a gente consegue colocar numa mesma cena, é, pactuado com o usuário ou com a família, um psicólogo, um enfermeiro, junto nesse mesmo atendimento. A gente vem buscando formas de poder garantir essa integralidade, que é um princípio do certo, SUS. né? correto. E a, e a população, ela, assim, é, por exemplo, a profissão da, da, da psicologia, ela não é uma profissão assim, é, que está na equipe mínima de, de saúde da família. Lá uhum. tem também o NASF, então nosso trabalho chega a ser se, se, similar né, ao NASF, Sim. a, da, dessa vinculação multiprofissional né, entre os profissionais. E para a população a gente vê no discurso, assim, de que, nossa, tem um profissional na, num postinho de saúde, né? Da forma como eles é. falam, e eu já ouvi algumas de, de vezes deles falando, né? Então a gente proporciona esse atendimento também em grupo, também, com, de uma forma, assim, de ampliar essa, o papel da psicologia na estratégia da família. Foi muito interessante, né? <risos> São é. essas fronteiras que nós temos explorado, mas de certa forma há mais tempo, né? Esses projetos, esses programas, são programas que já se iniciaram há um tempo atrás, mas que de certa forma nós temos conseguido evoluir né? na, na presença da própria psicologia nesses projetos. Mas me diz uma coisa, você identifica algo nesse programa específico que você está que possa trazer para você como algo muito desafiador? Qual o ponto central desse desafio? você identifica nesse trabalho. Então, assim, vamos dizer assim uma a residência multiprofissional, eu acredito que ela é uma forma assim até de nós que não estamos colocando. Né? Eu quando ingressei nesse programa uhum. de residência, é... começamos a estudar a reforma sanitária, né? E nós da psicologia já ouvimos falar bem da reforma psiquiátrica e a gente vê que elas caminham de mãos dadas, né? E o é o projeto da reforma sanitária e a gente vê que ainda continua até hoje, né? Essa defesa do SUS e eu acho que o ponto central de, de tudo isso é de garantia de do, do direito da universalidade, né? Da equidade, da integralidade que eu estava falando anteriormente, Sim. mas que eu acho que eu acredito que esse seria um ponto central na perspectiva assim de, de cada vez mais ter é, assim, ter essa bandeira de defesa do SUS e eu acredito que a residência vem proporcionando isso para nós né? no meu caso para mim, estou falando para as outras pessoas também que fazem parte porque eu vejo isso nas outras pessoas também é, de outras profissões, como eu estava falando da enfermagem e da farmácia uhum. abriu assim, eu acredito um, uma ampliação de, de compreensão do que vem a ser assim, por, por que empunhar uma, assim, uma luta, uma bandeira em defesa do, do sistema uhum. único de saúde da garantia, por exemplo, da universalidade, né, também. É, o Sistema Único de Saúde, né, ele se torna, pós-constituição de 1988, uma das grandes plataformas do Estado do Bem-Estar do Direito, né, o Estado do, do, do, do como nós chamamos o state, né, hum. o Estado do Bem-Estar. E, de certa forma, a partir das políticas públicas, né, que você faz a transposição da antiga organização é, da política pública que viera, de certa forma, é... muito organizada no modelo anterior da sociedade brasileira, né? que era o que nós chamamos de patronal, né? é. e voltamos agora tentando atingir o estado da política, organizado pela política pública mais burocrática, vamos assim, para atingir um nível gerencial. Né? Nesse sentido, eu também concordo com você. Eu acho que nós temos que lutar para garantir que esse sistema que é o SUS, né, o sistema de saúde, bem como o SUS e outras políticas públicas, permaneçam é. fortalecidas, né? É, possam de certa forma ter é, a, a população ter acesso a elas, acima de tudo, cada vez mais com qualidade, não é isso? Isso. Então, assim, a psicologia possa se fazer presente da melhor forma possível, né? Eu uhum. acho que é isso que nós lutamos, né? É isso, né? Que porque o você falou do quando foi pensado, né, o projeto uhum. da reforma sanitária, né, porque eu fui buscar estudar também mais a respeito disso e na oitava conferência de saúde, né, a, a questão democrática na área de saúde também, daquele processo do, do país né, que estava passando e até que você falou do SUAS e a previsão né, das pessoas até de alguns, da Sônia Fleury, que eu já vi vídeo dela falando, foi que, assim, resumiu-se ao SUS, mas a, a luta é bem mais ampla do que isso, né? bem amplo. maior. Porque a gente tem que considerar que existem os condicionantes e de determinantes de saúde, né? Então, assistência social, educação e segurança, e por aí, permeia vários outros espaços de outros setores, né? Ótimo. Então nós estamos agora encerrando mais um Fala Psicólogo diretamente de Cuiabá, do 3 Congresso de Psicologia do Cerrado. E acabei de conversar aqui com o Thomas, que é psicólogo e trabalha na residência multiprofissional. E eu faço aqui um convite para que você possa estar conosco no próximo programa, no próximo Fala Psicólogo. E até a próxima vez.